Olá pessoal! Estamos aqui hoje, direto de Brasília, no evento de segurança do paciente na atenção primária. A convidada de hoje, Carla Ulhoa, está aqui pelo CONAS. Ela é assessora técnica do CONAS e coordenadora da Câmara Técnica de Segurança do Paciente. E hoje a gente está fazendo uma discussão bem interessante, está um público bem bacana, falando um pouquinho da importância da segurança do paciente na atenção primária. Carla, se você puder falar pra gente um pouquinho desse tema? Olá pessoal, boa tarde. É, como a Monique colocou, a, hoje nós estamos num evento aqui sobre a segurança do paciente na atenção primária. É um projeto que vem defendido pela, pelos secretários estaduais de saúde, onde nós a, a, a, o Conas achou a necessidade de instituir uma câmara técnica de segurança do paciente devido à importância do tema. E o CONAS ele traz a segurança do paciente para trabalhar em toda a rede de atenção à saúde, ou seja, em todos os pontos de atenção à saúde. Por quê? Porque é um tema de bastante importância para que é, o paciente receba os cuidados com qualidade e segurança. Nós temos já um projeto no CONAS, que é o projeto de planificação de atenção à saúde, no qual é, já é instituído, dentro de alguns módulos desse projeto, o tema de segurança do paciente. Daí, vem a importância de, por que não, trazer um projeto para poder fortalecer a atenção primária, trabalhar testar a questão dos cuidados, é, dos riscos que estão tendo, sendo desenvolvidos dentro da atenção primária. É, hoje nós temos é, a Câmara Técnica de Segurança do Paciente do CONAS, no qual nós temos representações do, é, de todos os estados. Essas representações são trabalhadas, são pessoas, referências, pessoas que conhecem a segurança do paciente e que vão levar para o estado é, a temática fortalecendo toda a rede. Todos sabem que a segurança do paciente, ela iniciou na área hospitalar, mas é, agora com, foi instituindo em 2013, nós estamos em 2019 e vimos a necessidade de expandir o tema, não somente na área do hospital, porque o risco existe em todas as áreas dos serviços de saúde. E aí nós achamos a importância de trazer isso como um projeto para fortalecer a atenção primária, trazendo cuidados com qualidade e segurança muito obrigada Carla a gente sabe que é um tema que a atenção primária a gente vê na prática em alguns né, alguns procedimentos algumas unidades de saúde a gente faz né os profissionais que estão assistindo eles conhecem mas que na parte teórica precisa ser aprimorada né esse projeto é muito importante e aí eu queria que você convidasse o pessoal a estar discutindo segurança da atenção segurança do paciente na atenção primária que é um convite importante e o público está ligado aí a saber um pouquinho mais também a gente vai colocar algumas referências no link, mas se você puder fazer esse convite para gente. É isso mesmo. Hoje nós temos, é, a gente já faz a segurança do paciente no modelo da atenção primária, que é tentando organizar processo, evitar um risco, né? E a segurança do paciente, a parte teórica, ela acaba levando um pouquinho das ferramentas que o Programa Nacional de Segurança do Paciente institui e traz dentro para poder é, instituir Dentro da, das unidades de saúde. E o CONAS, ele tem um. É só entrar no site do CONAS, lá tem legislação, lá tem vídeos, lá tem toda a proposta da Câmara Técnica. Eu convido vocês que se institui, se, se apegue mais ao tema e traga para gente propostas, sugestões, é, experiências exitosas que vocês têm nos estados, nos municípios, para que a gente possa contribuir com vocês e vocês contribuírem com a gente. Obrigada. tá ótimo, Carla. Muito obrigada. Monique Padilha, direto de Brasília, aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, até a próxima.